E hey, aí, galera! Estamos agora aqui dentro do Internet of Things World, que também traz a feira de carros conectados e autônomos. A gente está aqui aguardando a abertura do Hall de Exposições. Hall de Exposições esse que está trazendo a maioria dos fabricantes e, principalmente, plataformas, novas plataformas. Então, a gente tem uma gama grande de coisa acontecendo aqui dentro. Vamos esperar a galera abrir aqui Para que a gente dê um overview do que está acontecendo e Principalmente de novas tendências para esse mercado de internet das coisas Que agora já está naquela etapa de criar novos negócios Que é a área que fica mais interessante Bom pessoal, liberada a entrada aqui no hall de exposições ó. Agora vamos só furar a barreira aqui, né? aguardar a fila, que certamente vai levar um tempinho, porque a galera está esperando algum tempo já aqui a abertura, e aí vamos ver o, que, que, o que, que nos aguarda aqui dentro. A gente já bateu um papo antes com algumas pessoas, e tem algumas startups né, mantidas aí por grandes empresas que já estão expondo produtos aqui, então a gente já começa a ver uma leva de, de empresas trazendo negócios. Conectados com inteligência, né, já nesse foco de internet das coisas. Ou seja, antes a gente vê muito a ideia de se prestar serviço, de se criar alguma coisa, plataforma de nuvem, e agora a gente começa vendo realmente é, negócios surgindo. Ali ao fundo a gente já vê a, a plataforma nova da Samsung, né, a Arte, inclusive a gente soltou uma nota sobre as novidades dela, que chegou hoje já para a gente, que a gente já publicou aí nos canais. Uh -huh. mm -hmm. uh, I know that my mic Thank you. Bom, vamos lá. O que, que a gente enxerga já aqui de cara, né? A Vinette trazendo aqui algumas coisas. Google ali atrás. Que mais um, um overview, né? Depois a gente vai, vai bater um papo com o pessoal. É só para para quem não está participando aqui do evento consiga, consiga ter uma ideia, né? Aí de, de fábricas. Ó. A gente falou de um vídeo sobre fábricas, né? Rodando IoT, gateway de IoT de Windows. Né? Falamos disso no build, no vídeo do build. Aqui é uma, uma visão geral, vamos passar por esse lado aqui. Oh, Samsung, para quem, quem deu uma olhada nos vídeos do, da CIS que a gente fez, Samsung com várias iniciativas, muitas iniciativas interessantes aí, de processamento na ponta, de inteligência na ponta. Né? E aqui é a plataforma dela, dando poder né, a, essas, a essas criações. Então ali a gente tem a parte de indústria, healthcare, ambientes ali, né, alguns tablets lá na ponta. Tá? Aqui, como vocês podem ver, há bastante coisa para a gente dar uma olhada, né? A gente tem três dias de eventos aqui, além, naturalmente, das apresentações e do, do bate-papo, que eu acho que é a parte mais, mais importante, né? Para a gente entender o que está que que que tá havendo, e como eu falei lá no começo, a gente tem aqui alguns dos, dos principais players de mercado que estão dentro desse evento. Aqui a gente tem Microsoft, aqui a gente tem Google, aqui a gente tem ST. IBM com algumas coisas ali ao fundo também Muitas já soluções prontas aqui, ó. uma ideia de Smart Cities Parte de Google Maps, integração Loura aqui na ponta, também tema que a gente vem conversando bastante né, no canal. Estão ali alguns, alguns modelinhos de loura. E quem não sabe o que é, dê uma olhada nos, nos podcasts, tem muita coisa a gente falando sobre isso. né você aqui trazendo algumas coisas de NFC, sensores. Plataforma de IoT aqui, Claudera ali ao fundo. Muita. Acho que muita coisa pra gente desbravar aqui. Certamente, muita conversa legal e muitos. Muitos episódios virão desse evento aqui. Sessoreamento tá? de cidades, ó ou seja a gente foge um pouco da ideia somente de plataformas a gente foge um pouco somente da ideia de hardware né então que a gente vê nesse evento a união de tudo simultâneo a esse hall aqui acontece uma gama de apresentações então a gente tem uma série de coisas acontecendo aqui algumas na na ideia de marketing, né, de, de, de talvez venda de algumas plataformas, mas que também traz muita informação, mas a gente também tem muita sessão técnica aqui, de boa qualidade, né. Tem algumas coisas interessantes aqui, que eu vou trazer em, em outros vídeos, um deles é uma solução de um relógio, na verdade um, um, um grupamento de coisas, né, unida em um relógio, que ele se alimenta... Pela, pelo calor da pele, do corpo Então, coisas interessantes aí, né? Novidades, que era um problema, né? Bateria era um problema E aí a gente tem, o microchip presente aqui é, Realmente a feira é, é bem, bem interessante, bem grande, cara Só pegando aqui uma, uma visão geral Pra quem não, não ouviu falar desse evento, esse é o IoT World Ele está acontecendo em 2017 aqui no Santa Clara Convention Center Então certamente você tem muita coisa aí na web né, para dar uma olhada de material e, e de sessões que estão acontecendo aqui Nem todas são gravadas né. É realmente... Temos bastante coisa pra, pra brincar aqui, cara. O hardware novo, ó. E aí cada um tentando trazer a sua, a sua plataforma, a sua seu fator de facilitação pra levar a sua ideia ao mercado, né? Olha, oh, o Internet Consortium, a gente falou com eles No, no último evento, trazer alguns padrões aí para a indústria, né? O IIoT Muita gente falando de LoRa, cara, das mesas que eu tô passando aqui Bastante falando de LoRa é então, uma coisa que vale a pena você dar uma olhada a essa tecnologia, né? Tanto o Lora quanto o Sigfox já com com presença, Sigfox com presença aí para Brasil, né? E aí vamos passar agora conversando aí com com o pessoal e depois dando uma uma parada aí. Tem alguns stands aqui, vai dar pra gente ver todos, mas alguns a gente vai, vai parar pra bater um papo. Beleza? Galera, vou fazer meu mapa aqui de conversa e a gente se vê no próximo vídeo.